Por mais que a maioria das pessoas já saibam que devam ser discretas em certos instantes, ainda assim não visualizam o porquê de fazer isso e continuam cometendo os mesmos erros ao falar em situações inadequadas, palavras inapropriadas. Então se deseja entender agora quais são os momentos em que expor algo ou mesmo falar sobre direcionará a sua vida à má reputação e ao fracasso, Fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes de darmos início a mais um conteúdo, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe o seu like também, por favor. E bom, sem mais demora, vamos direto ao que interessa. A primeira situação em que você não deve comentar nada é quando estiver ao lado de pessoas que adoram uma fofoca alheia, pois essas, além de espalhar coisas sem nem sequer saber se realmente aquilo é verdade, também distorcem fatos e aumentam detalhes. Então tome muito cuidado com as informações que você expõe a essas pessoas e principalmente se a informação se tratar de um assunto particular seu. Pois quando nos referimos ao que esses indivíduos são capazes de fazer com as informações que você revela é certo que espere sempre pelo pior já que são pessoas nada discretas. Enfim, a melhor coisa a se fazer é não contar nada a estes indivíduos evitando assim que essas pessoas distorçam os fatos de maneira absurda. A segunda situação em que não deve comentar nada é quando estiver ouvindo um desabafo, já que em função do momento que essa pessoa se encontra de euforia e hesitação de seus sentimentos, ela não será capaz de digerir o que tem a falar, nem mesmo que seja para o seu próprio bem. Entende? Nessa situação, ouça atentamente suas reclamações e seja compreensivo. Procure aprender com o erro dela coisas para si e se essa pessoa retribuir de forma também compreensiva, dê a ela alguns aprendizados e bons conselhos para que a ajude a superar aquilo. A terceira situação em que não deve comentar nada é quando as suas ideias podem ser facilmente roubadas por indivíduos que dizem ser os seus amigos. E cara, na boa, a questão aqui é que ver esse tipo de atitude partindo de alguém que você considerava que iria te apoiar nessa jornada, te desmotiva e te faz desistir daquilo. Pois muitas vezes, esses mesmos indivíduos que roubaram a sua ideia não obterão sucesso nesse caminho, já que primeiramente, antes de pensar em ganhar muito dinheiro com o que faz, você deve amar a sua profissão. Do contrário, o começo dessa jornada se torna muito mais cruel e maçante para quem está nela, em razão de não ver resultados imediatos e ver o seu amigo fracassando com a sua ideia seria mais ou menos como se ele validasse que o seu plano não daria em nada. A quarta situação em que você não deve comentar nada é quando você já está sendo alvo de conversinhas, pois de nada adiantará tentar explicar um fato para uma pessoa que está insistindo em uma ilusão, e na boa, deixe que com o tempo ela por si própria perceba que o que falaram para ela é uma mentira. Enfim, a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Quando a verdade chegar, a mentira acaba. E o que você deve tirar de aprendizado dessas situações, que acontecem quando a sua vida está sendo falada demais e de modo ruim, é que você sempre deve se esforçar ao máximo para não ser aquilo que estão dizendo sobre você. Entende? Você não precisa provar a ninguém nada sobre você, somente, apenas para si mesmo. A quinta situação em que você não deve comentar nada é quando as suas falas são desprezadas sem nem sequer serem levadas em conta. Pois de fato, caso isso venha a acontecer, somente te fará se sentir um tolo, sendo afetado pelos comentários e desrespeito dos outros, ou mesmo te fazer achar que não tem nada de especial, ou pior ainda, as pessoas menosprezarem você. E a questão é que se essas pessoas que você compartilhou algo ainda não gostarem de você, você pode falar sobre o assunto mais marcante e genial da sua vida que será completamente ignorado da mesma maneira. E por fim, se perceber que está nessa situação, se retire educadamente do local onde se encontra e vai cuidar de suas responsabilidades, ao invés de estar desperdiçando tempo e fala com as pessoas erradas. A sexta situação em que você não deve comentar nada é quando você obtém destaque em algo. Pois me diga, qual o sentido de revelar de mão beijada a fórmula secreta do que faz, sendo que esse é o segredo que te faz ter um destaque dos demais indivíduos. Pois caso venha ensinar para os que estão ao seu redor como alcançar o seu nível, você se tornará apenas qualquer um, pois aquele conhecimento ou mesmo habilidade exclusiva não mais será um diferencial seu. E nesse sentido, imagine qual a razão que um guru da internet tem por aí ao te mostrar resultados de vendas de 30 mil no dia e 1 milhão no mês em revelar o seu segredo que a fez alcançar aquele resultado. Pois certamente, caso as engrenagens estejam funcionando, não haveria motivos para revelar aquele segredo e segmentar mais ainda os seus ganhos. Então comece a duvidar das promessas e oportunidades que surgem por aí. E a sétima e última situação em que você não deve comentar nada é quando você estiver cercado de indivíduos invejosos, pois nesses casos, você pode perder todo o seu sucesso que está conquistando, uma vez que comemorar suas conquistas ao lado de pessoas invejosas é a mesma coisa que dar brechas para que te derrubem, pois certamente a guerra não acaba na primeira vitória e na próxima batalha esses indivíduos estarão mais atentos e mais ferozes para te vencerem, e mesmo que vença a segunda batalha, o caminho só vai se tornando mais difícil, e cheio de armadilhas, plantadas por aqueles que desejam te derrubar. Por fim, fique atento para não deixar transparecer a todos as suas vitórias, evitando assim inveja e mais dificuldades no seu caminho. E bom, espero que essa mensagem faça sentido para você e se gostou deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, por favor. Ademais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural